A Júlia já tá aqui na churrascaria, essa bela churrascaria aqui, primeira Primeiro evento dela aqui com a gente. Vamos lá, estou lotado hoje. Não dá muito tempo de falar nada não, mas os trabalhos começaram. Né É. É nóis. E aí, como é que foi? O que vocês acharam? Não acharam nada? Não acharam nada, Júlia? Ah, isso aqui aí. Olha que bonito ali aquele lustre. Olha, olha que lindo! Olha aí, ó, chegou agora, Hã? esse é o cappuccino Verde Mano, esse é top, olha que coisa mais linda, mais linda. Eu não lembro disso. Ei, onde é é para esse Vamos. é pra vocês dois Esse aqui é pra nós dois esse é pra, esse é pra todo mundo Vamos nessa Tinha esquecido o meu celular no carro É, meu coração Você me esperou, amor? Eu esperou, Júlio, esperou sem brigar <laughs> <laughs> <laughs> yeah, you're cool. Cool. beautiful. Vira o roleplay, será, Júnior? Eu sei, o que, vai. Eu sei o que vai. Tudo que vem as forças da nossa coração, através do romper, tentuoso do Espírito Santo sobre a sua vida. Foi abrir a porta agora aqui para entrar. Aí o Felipe falou e a Júlia: Mas deixe Jesus abrir a porta para nós. Jesus.